Envolvendo aqui, meu vou trazendo, sabe que você agiliza. Na verdade, Brenusa aqui conquista. Peita da swap na corrida, Você não vai suar na pista. <risos> Tudo bem, só que. Ah, essa humildade até porque, mano? Ah, grande flow de Detroit! Te bater na modalidade, porque você não entende aqui na palhinha. Sério você tá usando rima minha? É. Conhecido até como o rei do trite Vai aprovar pra mim e conhecer a nova rainha oh! Ela é a nova rainha oh! Mas calma que eu já vou rimando Calma, eu tô na rinha Cê não entendeu? Hoje cê tomou no cu É a rainha do tio contra meu ex-ante Two two, porque vai vez a um até porque meu mano aqui nesse cardume você é o tio mas eu que lanço perfume não. Oh! Não, não o perfume lança mas calma que eu já rima agora eu tenho a esperança minha modalidade agora você vai perder a linha você tá espancando a moda é. e espancou MC Modinha. vai oh! oh! aquela rima que o magrão tava mandando contra o jaya oh! Usa uma rima sua. Ah! Essa rima é minha. cê não entendeu, ah. tô usando rima minha. seu usando flow que é meu. Qual que é? Ah! Eu já vou fazendo então. <risos> <risos> cê se fudeu. Ah, se, fudeu. Cê se fudeu. É só que assim que primeiramente meu parceiro. Não <risos> somadinho até porque você sabe que você não é feliz. Esse flow não é seu. É do puto de Paris. <risos>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 Beach do Detroit, no seu próprio beat Hoje você se fode Cê sabe você vai tomar E pra casa cê vai voltar <risos> yeah, yeah. Uh -huh. rimas em três, três, dois, Se fala falar a eu mando bem Jogando em Street Fighter, cê morreu A do quem?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 o que foi esse dia do dia do otário? Acertou, miserável? quem mais mas quem, você não sabe? quem dois que veio, você virou quem da Barbie. O falou até essa fita, ele é o cacaroto. Você não vai entender. Sabe que eu já gui, você tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível blue. E vai ser amassado, acho que é bom, mas você não é. Deve você sempre pra batendo, dependente desse pedido. Que seu papo agora que é comigo que é. Você oh. tá vendo que tá até chovendo? E mano, agora que eu tenho um pote, eles tão chovendo pela minha presença e também chorando pela sua morte. Oh.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 você fica até de gracinha, mas hoje agora eu vou acabar com você.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 Agora fica até de ti, de, de, de, de, já que é figura de linguagem, então toma, duas pra ti. <risos> ele me deu o dedo do meio, olha só que coisa fofa Pelo amor de Deus, mano, sua história, infelizmente eu não escrevo nessa lousa Sabe o que eu acho engraçado daquilo que você faz? E manda o entenda eu tenho o um dom Eu sou o nomato o meu freestyle ele se propaga pelo som <risos>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 Vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a todo custo. Quem na vida desconhece Abner Augusto? aí Quem não conhece agora passa a conhecer e vai se enfeitar. O nome é meu: Abner Augusto, Pedro Paulo. Todos são foda. você esqueceu? O Mauro o Mateus. Uou. Todos eles, pai. Com nome de velho, com as duas letras igual. Marcar o Daniel, meu parceiro, tá tirando. Um é cobrador e o outro canta muito mal. Uou.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 faço isso daqui mano eu sou esperto, no momento é o Johnny Marrento mas perde porque eu uma a mente do MC, sabe o que eu faço, hoje eu faço o oposto, no meu qual que é o gosto? E aí? Ah! Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima, ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco, só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Ah! Pode ser, pode ficar. Tá. Já que você falou, então vou descer. <risos>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 Nenhuma, mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral não estudou, mas é a rua que ensinou. Uou! Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? Uou! A rima é rara, se não, não, não. aprendesse, tu tava igual. Ah, gritando na minha cara. Acabou, Acabou trouxa. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.